E aí, galera, beleza? Eu vou fazer um vídeo rapidinho aqui para demonstrar para vocês como que faz para desativar o vínculo do WinRAR com o compactador ACE, ok? Eu vou em Opções, Configurações, Integração e removo aqui, ó. O meu já estava removido, tá? Eu já tirei aqui e cliquei OK e pronto. O WinRAR não vai fazer mais descompactação do formato ACE. Ok, se ele fizer a descompactação usando o algoritmo ACE, ele vai acionar uma DLL e essa DLL contém a vulnerabilidade que abre a backdoor. Ok? Então, para não acessar essa DLL, você passa a não utilizar o ACE. Ok, gente? Só compacta em rar ou zip, beleza? É isso aí, galera. Fica a dica aí. Se você gostou do vídeo, clica no like, se inscreve no meu canal. Falou, galera. Até mais aí.